Bom dia gente, hoje eu tô aqui com a minha paciente Edi Lamar que é uma paciente muito gentil, está em tratamento conosco ela tem um reconhecimento muito grande pelo nosso trabalho e como forma de agradecimento eu estou fazendo uma doação estou oferecendo para a Edi o Atlas de Tomatologia para que ela possa curtir, compartilhar e usar da melhor forma possível Edi, eu agradeço bastante... A tua, o teu carinho, a tua atenção e o seu reconhecimento pelo nosso trabalho que é um trabalho bastante árduo, difícil na odontologia são pacientes como essa que fazem com que a gente tenha mais e mais vontade de aprender e ensinar sempre muito obrigada, Aide, pelo seu carinho receba com bastante amor e dedicação essa obra que foi feita com muitos anos de trabalho e um, um carinho extremo e um amor intenso pela estomatologia, espero que você goste muito obrigada, doutora. Me desculpa a minha fonia, mas eu me sinto muito lisonjeada, emocionada. Obrigada. Com tanto carinho da parte de vocês. E eu só tenho a agradecer por todo o atendimento humanizado, pelo trabalho de altíssimo padrão, de altíssima obrigada. qualidade, pela dedicação dos senhores. Muito obrigada. Aí para... eu que agradeço. Obrigada, gente. Não desistam da ontologia, façam sempre dela uma profissão mais e mais valorizada. Um grande beijo.